Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu tô aqui aparecendo só com primer na cara, ou seja, com nada na cara Pra gente fazer o que você leu no título desse vídeo, ficar 54 minutos e 30 segundos se maquiando Hoje a gente vai fazer um full face, que nem as gringas falam, cara inteira de maquiagem, com hacks Rex do TikTok e com Cílios Magnético da China. Eu tive que fazer uma anotação, porque é, é tanta coisa que eu... Sério. São oito passos que a gente vai seguir aqui hoje. O primeiro, na verdade, é coisar o cabelo. Vai ficar feio mesmo, tô nem aí. Eu já tô com uma camiseta que não é nada demais que ele ficar em casa, pra caso algo dê errado, porque tem... Tem muitas coisas que tem chance de dar errado aqui hoje, sabe? A primeira delas é a maquiagem inteira. O primeiro, que é o motivo de não estar com base na cara já, esse aqui de desenhar a sobrancelha. A gente vai tentar fazer aqui pra eu deixar minha sobrancelha desenhadinha. Eu peguei todas as coisas que eu tenho de fazer a sobrancelha. Nossa, ele tá um pouco sem ponta. Mas tá, é só pra marcar, vou usar esse, esse lápis aqui que é da Kiko. Deve ter, a maioria das minhas coisas deve ter passado a validade. Eu nunca fiz a sobrancelha antes da maquiagem, então isso tem grande chance de dar errado, antes da base. Vamos ver aqui. Tá, ela fez. Ah! Pausa! Midpoint of Bridge of Nose and Inner Corner. Vamos ver uma vez só, quero ver se a gente entende. Ela fez negócio. Eu só entendi essa parte. E essa parte? Que eu acho que a minha sobrancelha vai ficar gigantesca. Não vai dar certo isso. Não tem como dar certo, gente. Tá, agora a gente vai ver devagarinho, que no caso não é nem ver. Ó, o que que ela faz? No meio do nariz ela faz um risco. Então o primeiro passo é fazer um risco no meio do nariz. Mas nem dá pra ver! A gente já tá com problemas no primeiro passo. Tá, tá, agora deu. Agora você faz no, no meio do olho, né? Eita, mas eu tenho que fazer pras duas sobrancelhas, Cristo. Acho que esse passo vai dar errado, eu acho Tá, marquei, e agora? Aí agora a gente faz um risco aqui Tá focando, meninas? Todo mundo tem que ver O meu erro Aí agora ela faz Ah, tá bom, mas Gente, não É mais alto isso tenho a sensação que era pra tá fazendo com lápis branco isso. Marquei? Marquei. Agora a parte da íris. Ah, do... Tá, entendi. Da parte... Tá. Uou, ok. Aí agora é pra eu conectar tudo, né? Pai amado, mas vai ficar um negócio muito esquisito. Nossa, gente, minha sobrancelha vai ficar enorme, isso tá certo? Gente, tenho certeza que isso não vai dar certo. O problema desses hacks é que eles são, tipo, muito rápidos, cara. Eu perdi minha linha, ela tava aqui, eu acho. Como que arruma? Bezmos <risos> pra fazer a primeira parte. A gente já sabe quanto tempo vai demorar. Deixa eu dar uma limpada. Eu acho que não tá bom. Tá. As linhas estão ali. Agora eu vou... Passar o que eu sempre faço na sobrancelha. E vou preencher ela. Voltei. Eu passei base já no meu rosto, que esse era o próximo passo que tava anotado. Ficou assim a sobrancelha. Eu não gostei, gente. Sinceramente, não, não funcionou pra mim esse hack. Eu tenho certeza que ela arrumou a sobrancelha depois, por isso que eu já passei a base. E eu arrumei, né, as partes que estavam a mais. Olhando aqui, eu consigo ver até falhas, que eu não, eu não sou muito perfeccionista, então eu não vou me incomodar muito com isso. Mas eu não gostei, eu achei que minha sobrancelha ficou muito mais grossa do que o normal. E, tipo, pelo formato da minha cara, minha sobrancelha não deveria ter ficado tão grossa, sabe? Parece que tá errado aqui. Mas tá certo. Ai, gente, não sei, não sei, não gostei. Para mim esse hack não funcionou ou eu fiz errado. Agora a gente vai para o nosso segundo hack, que é o hack do triângulo. When you face. Blend that out and nem parece a mesma pessoa da foto final, né? Ok, então eu peguei aqui a minha mini paleta que todo mundo tem. Da Ruby Rose. Bom, vamos lá então. É, esse aqui foi mais fácil porque ela explica. Mas basicamente ela faz um triângulo com as sobrancelhas em cima. Porra, acabei de fazer minha sobrancelha aqui em cima. E traz daqui pra cá. Pro, pro Pupi Bowl, que é o cupido do, da boca. E daí ela preenche tudo com um corretivo mais claro ou uma base mais clara. Então eu vou pegar esse bem mais clarinho. Eu vou misturar, na verdade, esse daqui com o amarelinho porque eu tô indeciso E vou fazer o que ela fez ali, né? É assim, né? Tá, ela vai até o final. A base que eu usei foi da Mari Maria. Que é a única que eu tenho no momento, então é isso que temos pra hoje. Então dela puxou aqui. Só que o cupido dela é muito maior que o meu. Putz. Tá, agora foi. Motivos pelo qual minhas mechinhas amarelam. Eu passo maquiagem nelas acidentalmente. E agora a gente preenche... Mas e eu, Meu Deus do céu. Acho que eu não tô conseguindo combinar muito bem. E o nariz? Moça, e o nariz? Não explicou. Ela fala pra gente preencher mesmo. Poxa, moça, agora eu tô muito confusa com a senhora. Esses vídeos não deveriam existir porque... Eles não ensinam nada, é muito pouco tempo Parece coisa de processo seletivo Ensine uma coisa em um minuto As pessoas estão ensinando em 15 segundos 20, sei lá Qual a chance disso dar certo? Não, honestamente, qual a chance disso dar certo? Passa no nariz? Não sei, vou passar no meio do nariz Não tem como não ir no nariz Nossa, meu nariz, eu tenho certeza que não era pra ter colocado no nariz Mas tudo bem, a gente vai fazer um contorno depois No nariz, que daí qualquer coisa a gente arruma Tudo esse nariz, vai ficar tudo bem Gente, Confia. Não sei, eu não sei se deu se não deu. O próximo é o blush, que é um hack que me deixou um pouco confusa, assim, eu tenho que admitir. Em cada lado da cara dela, ela faz um tipo de blush diferente. Um ficou bem round e o outro ficou com o rosto levantado, dá pra perceber a diferença. Como a minha cara, ela já é meio, tipo, já tem as bochetinhas aqui, eu acho, né? Sei lá. Eu vou tentar fazer esse que é assim. Então eu peguei aqui um, um blush cremoso que eu tenho, que deve ser de 1900 e bolinha. E peguei isso daqui, porque eu não tenho esse blush de, de desenhar. Então vamos lá. Ela faz três risquinhos. Moça, calma! Ó, presta atenção. Ela faz um risquinho aqui. Aqui. Aqui são um, dois, três, quatro. Um, dois, então um, dois, três. A chance tá fazendo isso certo? Eita, eu acho que esse funcionou. Agora a gente vai para a parte mais legal. Que é o olho. É por causa desse TikTok que eu tô fazendo esse vídeo inteiro, gente. Vocês não estão entendendo. Presta atenção. Virou uma pasta. Daí ela colocou no olho dela. E ela ainda passou um gloss por cima. Então esse aqui, ele parece ser bem simples. Meu Deus. Estou belíssima eu, te, eu me vi agora no espelho gostei do resultado Bom, como eu falei, só tem essa base aqui Então a gente vai ter que dar um jeito De fazer acontecer Vou mostrar de novo aqui, ó Ela pega pozinho e pega base Mistura pozinho e a base Eu tô aqui com meu negocinho pra misturar e eu vou usar essa paleta aqui que eu tenho, que é a única paleta que eu tenho. E essas, são, essas sombras, desde que eu comprei elas, desde que eu ganhei elas, elas são muito mal pigmentadas, gente. Elas são horríveis, assim. Então vai ser bom fazer isso com elas. Então eu vou pegar aqui meu, minha base, que ela é base e corretivo. você gasta a parte, vocês gostam de ver. Tem que pegar mais. Tá, ó. Esse foi tanto que eu peguei. E agora a gente vai pegar a base. A base da sombra. Gente do céu, que cor é essa? Socorro! Vocês estão vendo isso? Isso aqui virou... Meu Deus do céu. Isso aqui virou um verde? Olha isso. O que, que é isso, cara? Por que, que não deu certo? Eu tô, eu, tô, eu tô... De cara, achei que ia dar certo. Pera lá, vou pegar a rosa. Não é possível, eu fiz certo, eu fiz tudo certo. Bom, ela colocou muita, muita, muita sombra, né? Nossa, eu vou tentar colocar um monte agora. Tá, agora eu quase destruí a minha sombra. Hum, acho que tinha faltado sombra mesmo. Na verdade, não. Gente, isso tá muito esquisito. Espero que vocês estejam conseguindo ver. É o que temos... É o que vamos passar Nossa, eu coloquei bem mais sombra do que ela Pensando na quantidade Nossa, deu tudo errado comigo, gente Tá, ela só mete no olho, beleza Peguei um pincel todo zoado aqui já que sinceramente Deveria ter feito uma maquiagem de palhaça Porque é isso que eu sou Pelo menos ficou pigmentado, né? Olha, sobre esse REC, ele funciona. Funciona super bem. Só que mesmo eu... Que estudei teoria da cor, não tô entendendo o que aconteceu com a cor. Talvez a menina tivesse um, um tom de base um pouco mais claro do que eu, então sei lá o que rolou. Eu fiz pouquinho porque eu sei que eu não ia usar muito, né? Só que como meu olho ali gruda, ela fica marcando e tipo, ela mancha muito fácil. Eita, errei esse lado. Ah, legal, caguei toda a maquiagem por causa desse lado aqui. Ah, arrumei. Nossa, deu tudo errado. Meu Deus do céu, ficou horrível. Gente do céu. Eu juro que eu tô tentando, cara. Eu não tô fazendo isso, tipo, ai, ah, é pra dar errado. Pra dar view e não sei o quê. Eu tô tentando de verdade. E não deu certo. Eu ainda carguei tudo aqui. Meu Deus, secou. Não, não secou não. Tá ainda com um petrolinho ali. Volta um minuto e vê como tava bom antes. Por favor. E deixa isso na sua cabeça. Ah, e ela ainda quer que a gente bote um pouquinho de... Gloss por cima ainda, mas é claro, vamos colocar, tá dando errado, tá dando errado, tá tirando o que tá embaixo, nossa ficou lindo, deu super certo, viu? Muito obrigada, moça. Você é assim. Por que esse lado tá funcionando as coisas? Meu Deus, olha o que aconteceu. Foi tudo pro pincel. <risos> que isso de fazer uma coisa bonita. Olha isso, tava bom. E daí foi tudo pro pincel e, e errou tudo. Olha. Vocês acham que vai dar pra passar o delineador e fazer um, um. e botar os cílios da China aqui? Não dá, gente. Não tem como. Não vai ter cílios hoje, porque não tem como. e até melhorar a minha maquiagem, botar esses. Mas eu acabei de passar um gloss no meu olho. A gente vai pro nariz e pra boca. O nariz, a gente tem a nossa queridíssima, Nick Tutorials, né? Então na minha cabeça não tem que dar errado. Não sei se vocês estão vendo como eu tô vendo, mas ficou bonito o olho. Só que a cor, tipo, só deu errado e eu errei ali também, né? Bom, vamos lá. Você vamos lá. Você vai seu bronzer. Ei, hey, ei, hey. O nariz inteiro, né? Ela falou. Vai parecer horrível agora, mas a gente vai arrumar depois. Vou aproveitar e contornar o resto do meu rosto. Meu pó e uma Beauty Blender seca. Essa aqui é nova, inclusive. E você vai... Como? Eu já sujei. A minha beauty blender que eu acabei de pegar com esse treco que tá no meu olho e eu vou ter que lavar ela. Tudo bem que eu lavei quando chegou, porque era no meio do coronavírus que ela chegou, mas... Ai, sinceramente. Era pra estar tá pequeno já, né? Ah! The bridge. E daí agora a gente vai esfumar tudo, né? Acho que eu fiz errado. Por algum motivo. Tem cinza no meu nariz? A pontinha. E aqui, né? Que ela tinha falado. Cara, eu tenho certeza que isso não funcionou. Nick Tutorial. Eu não sirvo pra seguir os seus tutoriais Meu Deus, o que tá acontecendo na minha cara? Não acredito. Tá, agora a gente vai pro último. E a gente vai fazer a boca. Cara, eu não tô nem entendendo Tá, ok Ela pegou um pincelzinho E usou um marronzinho, né? Eu juro que eu não tô entendendo Porque ela não explica nada ah, mas eu tenho certeza que esse tipo de coisa que só funciona online Quando você me vê, você me visse do jeito que eu tô Agora, você achar que eu tenho bigode Não é essa a intenção, sabe? Se fosse a intenção Eu vi mais de um vídeo disso Por é isso que eu tô fazendo Eu vou misturar outra que eu vi também Que era assim Aí ela passa o batom rosa em cima, né? Então, eu tenho certeza que eu sou um cara de palhaça. De longe parece que meu lábio tá maior mesmo que ele tá lindo, só que de perto é horrível, gente. Preparados para o resultado final? Ah! Ah! <risos> Ficou horrível, deu tudo errado. Olha, os únicos hacks que eu vou fazer, provavelmente, é o do glow aqui. Desse, desse triângulo invertido. E o da, do blush, porque é o que faz sentido pra mim. Agora o resto, gente, o resto... Ai, gente, que horrível! Meu Deus, eu uma hora pra gravar esse vídeo, uma hora e meia. Nossa, espero que vocês tenham gostado, sabe? Se você gostou, deixa o seu like, por favor. Deixa um comentário, fala o que você achou, fala o que você acha que deu errado. Além de tudo. E é isso, se inscreve no canal. Beijo da palhaça. Tchau! Thank you.